E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Boss E esse vídeo é um vídeo bem rápido, é só um, um recadinho que eu vou dar pra vocês é, Eu estou aqui no meu mapa de, de construção, mas não tem nada a ver com construção O que eu quero dizer pra vocês É o seguinte galera, é, eu postei um vídeo recentemente, um vídeo de sobre de, de Skywars E eu, eu percebi que eu recebi um, um feedback muito bom de vocês, da galera que assistiu aí, certo? E eu achei bacana demais isso, velho. Quase em, em um dia eu quase que atingi 100 visualizações. Para um canal pequeno como o meu, né? Para mim, eu vejo isso como um, uma vitória, cara. Eu vejo isso como uma, uma coisa positiva. Então, já que vocês gostam tanto de Sky Wars, né? Sky Wars de bêbado que eu fiz, eu vou deixar para vocês escolherem o tema que vocês querem. Tipo, você pode escolher qualquer coisa, qualquer coisa. Você falar assim, ô oh, boss, eu quero que você faça Skywars como um cachorro. Eu vou fazer como um cachorro. Ah, eu quero que você faça como, como um comediante, tal. Eu vou tentar fazer como um comediante, certo? E assim vai, vai, vai funcionar, cara. Você pode escolher entre pessoas e animais, certo? É... Acho que... Acho que... Que personagens de jogo ou de anime também, vocês podem escolher também se vocês quiserem. Eu vou me esforçar para tentar entender como é que funciona o personagem e tentar atuar de acordo com ele. Não prometo nada, viu, galera. Não sei se vai sair legal, se vai sair ruim ou que merda que vai sair. Mas com certeza uma merda vai sair. E, e é isso que a galera tá gostando. Que eu faça merda. <risos> então é isso aí pessoal. É... Antes que vocês me perguntem, não, esse mapa não está para download, eu não vou colocar ele para download ainda. Por quê? Porque esse mapa aqui foi feito por mim e por alguns inscritos que eu tenho aí no canal, aí, algumas pessoas mais próximas aí que considero mais próximas, que me ajudaram a construir esse, esse, esse, esse, esse, esse mapa. Mas ainda falta muita coisa para construir ainda, eu ainda tem muitos projetos para este mapa, certo? E mais para frente eu vou abrir ele para alguns inscritos virem aqui construir também e eu vou também estar tá gravando eles, sabe? Era essa a ideia inicial há muito tempo atrás, só que eu não consegui porque o meu PC não era bom. Agora está então um pouco melhor e o servidor também não aguentava muita gente. E agora eu consegui uma forma de ele suportar um pouco mais de gente, não muitas, não muita gente, muitas pessoas, mas suficiente para poder fazer um vídeo, certo? Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Não precisa dar like nesse vídeo, mas se você gostou da ideia, pode deixar um like. E, claro, deixa sua sugestão, que é o mais importante. Certo? Deixa sua sugestão aí, que é o que eu preciso. Beleza? Então, falou. Até mais. Fui.